Olá! Num vídeo de hoje mostrarei como você pode aumentar suas vibrações energéticas para melhorar o seu dia. Se você é acostumado a sentir infeliz, incapacitado, anda com mau humor, se sente depressivo, conturbado, desanimado, desmotivado para o dia, então vou passar 8 dicas de como resolver todos esses problemas. As vibrações energéticas são energias que movem todo o nosso corpo, mente e espírito. Sem essas energias nós ficamos fracos e entramos em um estado vazio, esse estado nos faz ficar de mau humor, depressivo, e todas as maneiras negativas ditas no começo desse vídeo. Para evitar de ficarmos dessa maneira temos que mover nossas energias ao positivo, para nos promover saúde, paz. E motivação para o nosso dia a dia. Então, antes de começar, peço um like, ativa o sino de notificação para ser notificado de novos conteúdos no canal e se inscreve para ajudar a publicar mais conteúdos relevantes como esse. Então, vamos às dicas. 1. Um, comece o dia com afirmações positivas. Se você tem uma mentalidade negativa, sua aura se torna inativa e suas experiências externas começam a refletir seu estado interior. Quando você inunda sua mente com pensamentos e imagens positivas, sua realidade se torna muito mais brilhante e você provavelmente começará a atrair situações e pessoas que terão a mesma vibração. Comece o dia com algo como eu sou um ser leve e sou poderoso além da medida. Você também pode escrever essas afirmações positivas e colocá-las em seu espelho ou mesa para poder lê-las todas as manhãs e começar o dia com o pé direito. Pensamentos positivos alteram a química da mente. Você mudará a sua percepção que determina a sua realidade. 2. Alimente seu corpo com saúde. Se você encher seu corpo com alimentos altamente processados quimicamente aprimorados com alimentos não saudáveis, seu corpo feito de energia terá vibrações em frequências muito baixas. Isso significa simplesmente que a conexão consigo mesmo e com a vontade divina está entupida com esses alimentos tóxicos. Se você quiser aumentar a luz e a vibração, tente comer principalmente frutas e vegetais crus, esses alimentos têm uma grande variedade de nutrientes que vão diretamente para as células, permitindo que você se conecte mais profundamente a si mesmo e ao mundo ao nosso redor. 3. Acalme a mente, nossos pensamentos governam quase todos os aspectos de nossa vida, porque esses pensamentos influenciam diretamente a realidade que ocorre, no entanto, se você deixar sua mente funcionar com o piloto automático inserido, ele perceberá seus padrões de pensamento predominantes que inconscientemente criarão sua realidade a cada dia. Para ganhar o controle de sua vida, você deve aprender a se encarregar de sua mente. A meditação ajuda muito, mas não há necessidade de reservar um tempo todos os dias para silenciar a mente. Você pode fazer isso o dia todo, no carro no escritório, na academia ou mesmo enquanto faz compras. Apenas respire fundo algumas vezes e diga ao seu cérebro para diminuir a velocidade. Aprenda a dominar sua mente e você também começará a dominar sua vida. 4. Seja sincero consigo mesmo. Observe você e seu mundo, tanto o mundo interno como o externo, como eles estão. Confie-se a si mesmo como é, o que sente, como vive e como age, o que você pensa sobre você, seus semelhantes e o mundo, olhe-se nu e sem maquiagem, reconhecido, e então aceito como você é, agora, com todos os anexos e conectados, com todas as suas experiências e todo o seu passado, porque é disso que você é o produto, agora pergunte a si mesmo como você gostaria de ser, o que você gostaria de ouvir, pensar? fazer, escreva a sua visão ponto por ponto, pense, fale e haja como se sua visão já fosse realidade, sempre que você não gosta de algo ou não se sente bem, você honestamente admite como as coisas são, hoje estou ofendido, zangado, invejoso, hoje não me sinto particularmente bem, então ele imediatamente expressa o desejo correspondente a como você reagiria, reconheço o meu estado de espírito e aceito-o com gratidão, sem problemas e com alegria. 5. Seja entusiasmado com sua vida. Quando a frequência vibracional aumenta, nossos átomos começam a se mover mais rapidamente e a vida à nossa volta começa a responder à nova energia. Agora pense na velocidade da luz viaja a 186 mil milhas por segundo da mesma forma suas células começarão a viajar a uma velocidade mais alta quando você estiver feliz se sua vida não o fez feliz e não o excita sua energia começará a ficar chata e pesada no entanto se você começar a viver autenticamente e honrar sua vocação mais elevada como ser espiritual, começará a ter entusiasmo por sua vida, e sua vida consequentemente começará a amar você. 6. Alimente a compaixão. Sua energia tem um forte impacto no mundo, pode cobrar ou esvaziar as pessoas ao seu redor. Quando começamos a perceber o quão forte é essa interconexão, o quanto influenciamos um ao outro, começamos a considerar mais o tipo de energia que emanamos. Fazendo diariamente a meditação, o yoga e comer saudável e respeitoso dos nossos corpos mudar nosso nível de energia imediatamente. Começamos a viver em alta frequência vibracional, na frequência do amor e do além, e nos tornamos imãs para relacionamentos autênticos e positivos, estimulando experiências e uma vida feita de abundância e satisfação. 7. Mantenha as costas o mais reto possível. Mantenha as costas o mais reto possível, mas também relaxado. Relaxe seu rosto e sorria. Postura e expressão facial revelam nossa aparência interior. As mudanças que você dá à sua aparência externa também afetam seu eu interior. Um sorriso no rosto sinaliza para todo o sistema do corpo que você está bem e, dessa maneira, atrai eventos apropriados no seu campo de energia. 8. Caminhe para fora com os pés descalços. Tente passar algum tempo fora todos os dias, sem sapatos, você absorverá as energias curativas da Terra, que permearão suas células e as encherão de pura energia e vida. Tornamos-nos muito desapegados da ordem natural das coisas na sociedade moderna e muitas pessoas precisam passar mais tempo imerso na natureza por causa disso. Felizmente, você pode integrar facilmente os espaços abertos da sua vida eliminando a barreira entre você e a terra tire os sapatos e deixe a terra transformar seu dna esse contato com a mãe terra ajudará a fortalecer seu chakra da raiz o que representa segurança e estabilidade. Torne-se um com a Terra, e você sentirá suas raízes mais ligadas a ela e, consequentemente, estará mais seguro em sua vida diária. Essas foram as dicas de como se sentir melhor para realizar tarefas, ficar mais animado no dia, resolver problemas e situações com mais calma. Se você que sente desmotivado, tem conturbações por causa das energias negativas e gostaria de se livrar desse problema, vou deixar um método aprofundado que tem ajudado a pessoas a saírem desse problema, clica no link abaixo da descrição, e se achou esse conteúdo produtivo para você, ajuda o canal deixando um like ativando o sino de notificação e se inscreve em nosso canal para ajudar a postar mais conteúdo relevantes para nos fazer se sentir melhor a cada dia de nossas vidas. Agradeço, abraços a todos e um grande dia!